Mesmo no inverno, a atmosfera de uma floresta tropical é cortada por uma miríade de insetos, muitos dos quais não são nem ao menos conhecidos pela ciência, quanto mais pela população em geral. Porém, os poucos que a população conhece têm nome e é atribuído à sua forma ou ao seu comportamento, como o caso do bicho lixeiro, que é este inseto de belo verde e olhos dourados ou cor de cobre, como neste caso. A explicação para tal nome pode ser dada acompanhando sua vida desde seus pequenos ovos, que são colocados de uma forma muito engenhosa, presa a uma haste, chamada de pedicelo, que está fixo a uma folha, resguardada de seus predadores, mesmo seus irmãos canibais. Após algum tempo, nascerá uma larva que como todo predador sai rapidamente à procura de alimento, pulgões, cochonilhas, ovos de borboletas e ácaros. E para fazer jus ao seu nome, joga para cima do corpo a carcaça das presas que serviram de alimento. Além disso, utiliza-se das fibras e da cera protetora produzida por algumas espécies de pulgões e cochonilhas, bem como resíduos encontrados no ambiente. Assim, ele rapidamente recobrirá todo o seu corpo com estes materiais protetores. Ficará em pouco tempo irreconhecível como uma almofada feita de retalhos, mas o seu propósito não é apenas o de recolher materiais para se camuflar, e sim devorar o maior número de insetos de corpo mole e ácaros para poder crescer forte e sadio passando por todos os estágios, até chegar à sua fase adulta. E para isso, ele precisa explorar as diferentes formas de vida, às vezes ainda não exploradas por outros predadores, como os pulgões e cochonilhas, produtoras de cera e de lã. Pois esses insetos, protegidos por uma camada de cera, não são páreo para suas poderosas mandíbulas forciformes que usadas de forma muito hábil lhe perfurará as entranhas para que o lixeiro sugue todo o seu conteúdo. E após revirar sua presa em todas as posições e sugar-lhe todos os seus líquidos, em muito pouco tempo o lixeiro deixará apenas uma carcaça vazia. Para o lixeiro, viver em uma folha infestada de insetos é como andar em uma grande loja de departamentos. Com a diferença que o seu cartão de crédito é ilimitado Podendo pegar qualquer item, dos comestíveis ou vestuário Como aqui, que pega um tufo de lã que se movia preso às pernas de um inseto E após algumas mordidas e amaciadas e constatando que não havia nada de bom para ser comido Ele acaba finalmente por deixá-lo no local E logo em seguida muda de ideia pois agora suas intenções estão voltadas para melhorar a sua camuflagem. E assim que o adorno está colocado na posição correta, ele parte para assuntos mais importantes. O bicho lixeiro não encontrará grandes problemas em lidar com esses insetos. Mesmo cochonilhas providas de longas cerdas serosas serão cuidadosamente despojadas de sua proteção e arrancadas de sua ancoragem na folha e então sugadas. Pois o lixeiro necessita de um volume muito grande de nutrientes, pois a fase seguinte da sua vida será uma fase crucial, será a fase da metamorfose, onde ele se transformará naquele belo exemplar de inseto e para isso ele irá construir um abrigo, constituído externamente pelo que então era sua camuflagem, mas na parte interna ele tecerá um casulo para lhe proteger de todas as intempéries e de vários predadores para que ele possa chegar finalmente à sua fase adulta onde poderá fechar o ciclo procurando um parceiro para procriar e uma bela folha para colocar seus ovos Cada um dos pequenos ou grandes animais ou vegetais tem sempre o seu lugar preciso no intrincado mecanismo da vida Tirar uma dessas engrenagens Pode não parar a máquina num todo, mas de certo irá atrapalhar seu funcionamento.